fazer um vídeo aqui hoje com a moto do Rafael Vem Rafa Tá indo aí o Rafael, eu vou buscar A XJ que ficou pronta da revisão Pronto entre aspas né, porque Minha moto, os cara deu problema na bomba de combustível Vou andar uns 20 dias com a pra... bomba ruim Ontem o Rafael passou a noite toda jogando Fifa Não tinha bosta nenhuma pra fazer de Até tinha, mas não é isso com uma preguiça Da porra, puta que pariu Olha o Superman lá Ontem eu com essa moto do Rafael apanhei pra peste estranho né, diferente com a peste daqui a pouco estarei em Espigão passar lá levar uma caixinha de ferramenta pro o passar no hospital para ver o pai da, da Kelma vai moto A vida tá boa Tá falando pros menino meninos o mundo tá conspirando a meu favor, cara Pensa um troço que tá bom o cara taca pedra Pra me derrubar Eu nem passo a escada não, cara que cai pronta lá no degrauzinho, entende? Conteceu uma uma treta Com, com o médico, o vagabu, um médico vagabundo Pau no cu da peste. Na, lá na unidade O cara todo errado cara, dando uma de gostoso pra cima de mim Esses caras tem Esses caras que é médico E os caras se acham pra peste entende? Quero ver quanto essa galera lá da Bolívia for, é, Formar lá Rafael, rafiski Aju, E ficar pau no cu também Apresentar o MP pra eles Está empinado esse troço aqui, Esperar, quando abrir eu vou furar sinal. Esse aqui é o sinal da morte, né, Rafael? Aqui é morre gente direto. Os caras é apressadinho, o sinal mal abre, quer passar na, na... Já quer passar, moto é errado, carreta não para, pô. Troça de 30, 40, 40 toneladas aí. Dá vultura agora. Ah, que bosta! Vai eu vou bater recorde de. Não vou porque eu tenho que parar em Cacoal, senão eu ia bater recorde de, de, de Paraná e espigão. Não, e lá, só um... ah, e lá, tá bom? Tá mais ou menos. Eu vou furar que eu tô com pressa, cara. Vou vir pela lateralzinha aqui, ó. Não façam isso! <risos> Colocou a bolinha, ha, um gol quadrado. Passar onde? Ah, tem de pônei, meu irmão. Passar no pardal correndo. Ah, passar no pardal correndo? Eu nem vi pardal. Ah, tem lá na frente, né? Passando aqui no serviço do Renato, Renato System K, Car. o cara que vende o colchão que eu não sei o que que é que fica tremendo, Nifotex. O colchão para quem não transa, que o colchão dá uma vontade de dormir da peste, cara. O cara não dá nem vontade de transar. Renato mesmo já não transava, depois comprou o colchão. Cadê o Renato? Eu não consegue ver o Renato aí não? Renata, aparece. E essa CB1000 aí? Oh. CB1000 perdida aí. Mil, né? Eu prefiro a 160 aqui. Claro, eu também eu Olha lá, ó. uma bulancinha parada. o bolso lá, o bolso lá, os eleitores. Vai laranja, uma pocão, uma cebola e já caiu. Ah, tá fraco demais, pô. Se a vida não tá certo pra mim, eu vou fazer isso aí, ó. É dois. porque é senão daqui dá dinheiro, tá assim. Feio igual ele, eu já sou. Olha o Renatinho lá o Viadinho Ontem eu fiz um vídeo com a, com a Bis Mas estava sem áudio Eu esqueci de colocar o microfone Sou cabeça dura, hein? Semana que vem estarei aqui em Paraná de novo Aí eu vou colocar o terror, cara Dia 21 em Costa Max. Domingão agora. Vou arrumar um pra trabalhar no meu lugar. Que eu vou andar de moto. Já tô enjoado a trabalhar de moto. Não enjoo de andar. Cara, esses corredores aqui é foda, hein? Os caras fecham o corredor ainda. Puta que pariu. Abriu, tio. Acelera. Aê, canta pneu. Fala, esses carrinhos antigos hein? é foda, cara. Bom papel Eu tinha um Passat Passatinho meu fazia moral hein? Antes que os caras chegavam de caminhonete Chegavam de Passat e fazia maior moral do que os caras Olha, aí, 101 por hora 102 CBR lá, a venda da Honda Os caras tão doidos que eu troco De moto, pegar uma Uma exportiva. Mas a Rondônia é foda, cara, muito buraco Não tem como andar direito Entende? Com a XJ tem hora que a gente passa Os apuros da peste aí com a velocidade É complicado Esse é o. Como que eu esqueci, não né? o não, pô. O viaduto. O viaduto de Paraná. Quando fez esse viaduto aqui, né, Rafael? Ele era ele era ponto turístico, né? Todo mundo vinha pra cá tirar foto. Aí depois veio ser o eu amo de amo Aí a galera veio tirar foto também. Agora acabou. Só no final do ano de Só no final do ano, quando enfeita. A cidade fica linda, linda, linda. Olha aí ó, a casa para morar, aí, ó. Rafael casal, fogão já dou tijolo e uma lata de tinta para fazer a chapa. Tô chegando aqui na, na pica pau e amarra. Valeu, até o próximo vídeo, hein? E estamos aí. Tchau, tchau, curte, comente, deixa like e os caraia quatro. Entrei. Fui.